Olá, está começando o Ignição, esse projeto que tem como proposta apresentar a você que nos assiste uma boa literatura cristã. Eu sou Paulo, estou aqui com o Vanderlei, o Léo e o Rosinei. Né? Hoje a gente continua conversando aqui sobre este livro aqui do pastor Luciano Subirá, até que nada mais importe. Como viver longe de um mundo de performance religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui com os temas que envolvem o capítulo 5 ao 8, certo? É o nosso segundo episódio, se você não assistiu o nosso primeiro episódio, eu te oriento a entrar aí no canal do YouTube da Deck TV, você vai encontrar lá o primeiro episódio de Ignição. A gente teve uma conversa aqui muito boa, que a gente priorizou né, esse tema da performance religiosa, explicou que como que essa performance... Performance religiosa não é buscar a Deus, né? não é buscar a Deus com essa intensidade que, a, de, que o, o pastor Luciano Subirá fala, né? de que essa intensidade que envolve todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Certo? Então eu te oriento a buscar esse primeiro episódio, foi muito bom. E hoje a gente vai retomar a nossa discussão, né? A gente vai se aprofundar, né? Neste livro. E eu espero que seja uma boa conversa, tá bom? Então seja bem-vindo, pessoal. Tô feliz de poder estar tá compartilhando esse tempo de mesa, né? Com, os mais jovens aí com vocês, tá bom? É, pessoal, hoje a gente vai conversar aqui, então, sobre o capítulo 5, né? Amado e agradável. O capítulo 6, Fascinados por Deus E o capítulo 7, Descobrindo os Tesouros de Cristo E o 8, que é um capítulo curtinho, né? Man manancial ou cisterna né? Eu tenho pra mim né, que os primeiros quatro capítulos desse livro O pastor Luciano Subirá ele vem destrinchando, assim, explicando pra gente Que servir a Deus não é fazer uma performance religiosa e a partir então é, é, dessa ideia, ele começa a discorrer e explicar a maneira correta né, da gente buscar a Deus, da gente amar a Deus, a gente servir a Deus. E nesses capítulos que a gente vai discutir agora, ele, ele se aprofunda nisso. Ele já parou de falar de performance religiosa, agora ele já está falando de fato, né? Como que funciona né, esse relacionamento com Deus, um relacionamento mais intenso e assim por diante. Né. Quais são as impressões que vocês tiveram aí desses, primeiros, desses cinco, desses quatro capítulos, na verdade, né, que a gente vai discutir agora? Cinco a oito, né? Isso. O Ô Paulo, é, na verdade, sim. Esse capítulo 5 ele fala muito do amor, né? Hum. O amor incondicional de Deus. E só para o pessoal de casa entender, nós estamos reunidos aqui discutindo, nós quatro, né? Uhum. Mas essa discussão, ela já já aconteceu uhum. dentro do Ministério Elo. Então, a gente vem para a gravação após a discussão com os jovens uhum. que faz parte do Ministério Elo. E aí, essa questão desse amor incondicional, é, o, o capítulo 5, ele passa para gente essa situação de que, de qual, independente da sua condição o amor de Deus é incondicional por você, uhum. se, se você é crente, se você não é crente, é, Deus tanto é que enviou seu único filho para morrer por nós, né? Uhum. então isso aí é, é a prova do amor incondicional dele por nós, e aí vem essa questão logo em seguida, né? É, ele nos ama incondicionalmente, e nós, o que, que nós temos feito? Uhum. Qual que é, qual que é esse, essa intimidade nossa com Deus? Qual que é o prazer que Ele sente em nós? E isso nós debatemos, né? Junto com, com o Ministério Ela na, na, na sala, na, quando nós discutimos esses, esses quatro capítulos, para justamente trazer a gente que é um modelo incondicional, mas e, e nós? Uhum. Qual que é a nossa relação com Deus? Como que está sendo? Tem sentido prazer com as nossas atitudes? Então nós já discutimos também junto com eles e esse, uhum. e esse eu acho que é o maior questionamento do capítulo 5 No meu entendimento não é, é justamente isso é, O que, é que eu faço com esse amor que eu recebo? É, eu, eu diria Não é troca é, eu, é Qual barganha. é o retorno? Não é uma barganha <risos> uhum. né? O que, é que eu faço com esse presente? É, eu recebo isso E fica contido aqui Ou eu de alguma forma eu demonstro? que é justamente essa questão do amor de Deus, né? Eu não eu não posso ficar só para mim, ou seja, eu recebi, guardei uhum. e vou colocar numa caixa e fechar as sete chaves, não é isso? Não é isso que, na verdade, que ele espera de nós, né? Ele espera que eu faça alguma coisa. E é interessante que esse capítulo, principalmente o capítulo 5, ele faz... A gente tem uma relação muito... A gente olha para nossa vida exterior também. É. Porque às vezes Sim. a gente procura formas de sempre chamar a atenção de Deus. Vamos uhum. falar assim, ah, é. hoje eu vou fazer um jejum porque eu quero que Deus me dá isso. E na verdade não é isso. A gente sabe que não é, não é isso que o Senhor quer de nós. E durante esses capítulos, ele vem, a, é, vem trazer um pouco mesmo desse relacionamento com o Senhor. Né? Porque a gente tem uma ideia muito errônea né? De acreditar que realmente Se a gente fizesse muito jejum, muita coisa assim uhum. Vai chamar a atenção dele Mas na verdade não né? O que ele mais quer é o nosso, é. nosso coração né? E eu acho muito interessante que, Quando eu estava lendo esses capítulos Eu estava lembrando muito de Davi Porque Davi, ele, naqueles salmos Ele escreve muito a dor dele né? O que ele está sentindo né? E o quebrantamento dele É... Chegou ao coração do, do Senhor, né? E é muito interessante porque Jesus, ele quer o nosso coração. Ele não quer que a gente faça, chama a atenção dele de mil formas, faça muitas holofotes, não. É no, no, no sincero e no humilde, né? Lá no nosso secreto com o Pai. É a questão da simplicidade, né? Não é o, aquele, aqueles brilhos, eu, eu, eu sempre gosto de brincar, né? Não é com raios e trovões, fumaça subindo, não. É na simplicidade, não, não tem esse negócio de fazer muita coisa, no sentido de acender aquela luz e dizer que olha pra mim, eu uhum. amo meu Deus, ou eu sou amado dele, não. Às vezes na simplicidade tá ali... E o que chamou a atenção de Deus a respeito de Davi é justamente essa questão. Uhum. Esse é o meu camarada, é. esse é o meu menino, esse é o meu servo assim, já, já, já relacionando com o capítulo 6, aqui a gente vai ter a conversa a gente vai misturando os é, temas, é, né? é, sem é, necessidade é, tem gente, né? mas é tá porque bem assim bem. no capítulo 6 ele vem falar sobre é, fascinados por Deus, hum. e o Subirá ele, ele chama atenção para um texto né, é, da palavra do Senhor que o Senhor diz assim ó eu quero restabelecer o isso. tabernáculo de Davi. de Davi. Só que neste momento que Deus fala isso, já havia o templo. É. O templo de Salomão. O templo grandioso, né? Mas ele deseja o retorno ao tabernáculo. Ele quer essa é. simplicidade. Isso. Né? Ele não está interessado naquela é, coisa grandiosa é. que vocês estão falando. Né? Que é o culto, né? Mas... Principalmente ele que é o cultuante, né? Aí quando ele fala sobre a diferença entre a oferta e o ofertante. Isso. Né? Mais ou menos essa linha, né? É porque quando, a, a gente tem a ideia de que quando eu faço coisas muito grandes, eu sou recebido justamente uhum. por isso. É. É, tá, é por uma... É mãe É. Ter, banhar nesse rio... Uhum. Ó, rapaz, se ele tivesse te pedido uma coisa gigante, o senhor não faria? O que é descer no rio e mergulhar? Uhum. Ou seja, uma, um ato de heroísmo é o que atraiu, ele atrairia a atenção. Né? Isso! É ele esperava, né? Ele esperava é. uma coisa assim. Vai lá e, hum. né? é. e executa essa função. Essa né? missão aqui mas que você vai a coisa ser foi Tão simples, né? Sete vezes ali, mergulha lá e tal. É. Ah, mas isso aí, né? É justamente, esquece, o templo, a suntuosidade, a beleza, a, aquela coisa toda. Aí o povo passa a acreditar que aquilo ali é que atrai a presença de Deus. Uhum. Aí, então, Deus, essa questão... Eu tenho saudade da época do meu servo Davi. Uhum. Pô, e não Sim. tinha templo, como eu já falo, era uma cabana, uma, uma uhum. coisa simples e humilde lá. É. Então, é isso aí que Deus quer, é a sinceridade uhum. e a simplicidade. Né? Não tem muito o que ficar inventando. Uhum. Isso, é. isso me remete muito à questão de, de sacrifício né? pessoal. Né? É, voltando lá na performance, né? Uhum. Eu vou fazer isso aqui, vou ficar vou uhum. jejuar 24 uhum. horas, eu é. vou, vou, vou bater. Hoje eu vou. exceder o do limite, é. né? É. Vou, 36 horas, né? Uhum. E, e na verdade não é isso, é a é questão da simplicidade, né? É. Às vezes você faz um jejum de duas horas ali, mas faz tão, com o coração tão entregue, uhum. né? Uhum. Com, com a alma entregue ali, né? com aquele fervor, oração uhum. mesmo, que às vezes tem gente fazendo jejum de uma semana. Uhum. E o é, outro faz de uma hora? É, e a intenção do é, coração. É, é, é o que Jesus fala para a mulher samaritana, né? Vocês confiam nesse monte e o outro povo lá diz que é no templo. Não, e não é no monte nem no templo. Onde é que você está? Uhum. E onde você está? É aquela que volta lá que é do, do amor, né? Onde você está, você reflete o amor do pai. Uhum. E esse, ref, esse refletido amor do pai é, Como que está sendo é, Então Às vezes eu estou dentro de um tempo Dentro de uma suntuosidade O amor do pai não está sendo refletido uhum. É o coração do ofertante né? Justamente então, esses, eu... esses capítulos Todos eles meio que se casam né? É, uhum. Porque eu fui pegar eu fui ler o último Que é oito Eu achei bem interessante porque a gente tem uma ideia Muito errônea, né, que a gente só deve na igreja no domingo. Muita gente só vai na igreja no domingo, para ele tá super de bom. Cumprir tabela. Exatamente. Né? Exatamente. É. E a gente acha que... Não, fiz o que eu tinha a fazer. Aquele livro é uma religiosidade, né? Porque a pessoa segue a mesma, a mesma rotina toda semana e você vai ver. Nossa, a pessoa não tá dando o sacrifício genuíno que ela deveria dar para o Senhor, né? E é triste porque a pessoa... é. Só, se, é, só fica com ego mais apurado né? Porque em vez de ela adorar a Deus De estar ali quebrantada ao Senhor E estar ali por amor ao Senhor Não porque é uma obrigação dela É, é o que está acontecendo hoje na nossa, é. na nossa geração Infelizmente Porque a gente está cultuando mais é, O outro do que nós mesmos A gente vai na igreja porque é, Ou a gente tem que se mostrar para alguma pessoa uhum. Infelizmente muitas pessoas são assim É o pastor cobrou É o pastor cobrou, tem que... é o pastor é cobrou. O líder cobrou. O líder roubou. <risos> Aí a gente remete à questão do Paulo, né? Quando fala é, Romanos capítulo 12, né? Aquela questão da renovação da mente, uhum. essa coisa toda. Então, é, quando a gente faz essa questão que o Rosinei falou, simplesmente cumprindo uma tabela... <risos> ou então uma religiosidade, né, seguindo um ciclo religioso. Você ficou tão viciado nisso que você não sabe ir para outro lugar e não sabe fazer outra coisa naquele dia, e naquele horário. É, mas isso não abrange só o domingo, né? Não, é, isso, não é isso é a tem nossa vida. Domingo, é, é, né? Essa quinta é, é. domingo, né? Então o <risos> que vale culto. de verdade, o que vale de verdade é o que Paulo fala. O seu culto, ele é tão inteligente que esse culto inteligente está trazendo ou causando uma mudança em você na sua forma de pensar, o seu cristianismo. Aí como a gente está tratando a questão do amor do Pai hum. aqui esses, esse, esse seu culto, essa apresentação que você está fazendo ou esse, essa, esse seu sacrifício, esse seu culto racional, inteligente da, Através da palavra Ele está refletindo de verdade o seu amor pelo Pai Ou o reflexo do, do amor que ele tem por você tá, Você está conseguindo mostrar isso de alguma forma, em alguma mudança? Ou simplesmente é uma religiosidade? É, assim, o, o Subirá, ele vai fazer uma diferenciação entre sermos amados por Deus Isso. e sermos agradáveis a Deus. Isso. Ele vai dizer que uhum. Deus ama todos, todos. Incondicionalmente. igualmente, incondicionalmente, independente uhum. das nossas obras, da nossa conduta, Isso. ele nos ama, né, Romanos Paulo escreve aos romanos diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, pecadores não gente. havia nada de nenhum fato. merecimento em nós não, não. Jesus nos amou e se entregou uhum. por nós nesse estado uhum. então ele nos ama incondicionalmente porém nem toda pessoa está vivendo uma vida que agrada a Deus uhum. Deus não está se agradando de todos então essa é uma diferenciação importante porque assim é, o que a gente está discutindo aqui na prática é isso a minha conduta, o meu culto está agradando a Deus? O que você é. tem, tem feito, Isso. né? E, poder... e, é, independente se eu estou cultuando ou não, Deus me ama, beleza. É. Mas okay. eu, o ele? meu culto está agradando Isso. a Deus, eu tenho que me perguntar. Se eu amo a Deus, como o Vanderlei falou no início, beleza, eu amo a Deus. Como que deve ser o meu culto? Eu tenho eu, que me perguntar eu, eu se eu estou agradando. Ele, ele até cita, né? Ele fala assim, Deus tem sentido prazer, né? Isso. Isso. Eu acho que. É. Ele fala, acho que é dessa forma dentro, hum. né? tem sentido prazer na, na, na sua conduta, né, uhum. no, no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, na sua rotina, o que, que você tem feito para poder agradar, né? Uhum. É, e é bom a gente lembrar que a gente não pode, é, quando a gente está falando de culto e prestação, a gente não está, a gente não está ficando restrito a um ambiente de uma igreja, de um templo. Uhum. É, vou Aqui ali, né? isso, é é, momento, não. não né? é, então é bom a gente falar que a gente está, é, é quando a gente fala questão de culto, eu estou abrangendo a minha vida desde uhum. o primeiro momento que eu acordo. No, na minha jornada de trabalho, na estrada, na rua, no ambiente de, do mercado, onde eu estiver, o meu culto ali está uhum. agradando o pai, ou seja, o meu amor, ou seja, o amor que ele teve por mim, com que ele me ama, naquele momento, naquele meu... no dia ali, naquela circunstância ali, agora ali, por exemplo, negociando, dirigindo, é, vendendo, comprando, é, doando, nesse momento, nesse instante, eu estou sendo agradável ao Pai Porque se eu for restringir somente ao ambiente religioso Eu vou cair num contexto da prática de um ciclo também é, uhum, Fora desse ciclo eu posso fazer qualquer coisa que me interessa uhum. Se eu agradar o Pai só lá dentro do templo, ótimo Ou se eu fizer uma performance, né? Uhum. aí eu volto na performance E quando eu saio do templo, é diferente eu sempre, eu sempre gosto quando fala nessa questão <risos> de, de, do culto fora, né? Uhum, uhum. Eu lembro muito do. sempre cito lá no né? Uhum. Do José Martins, do culto no corpo. Uhum. É isso, né? E ele teve aqui uma oportunidade, pregou, eu acho que uhum. todo mundo que estava na igreja uhum. participou daquele culto naquele dia, uhum. e saiu daqui com essa mensagem gravada. Não tem, é, não não tem. tem jeito de esquecer, né? Uhum. De, de vir. Uhum. Quer vir para a igreja e quer flutuar, mas uhum. esquece, né? De, vem com culto no corpo, vem com culto na semana, culto é. em casa, culto no justamente. Corpo, já vem, de, já vem, ele usou essa expressão né? Vem de casa flutuando, Isso. ou seja, né? É. é o seu dia a dia, né? Uhum. É a sua rotina, né? O que que você tem levantado e tem feito? No final desse culto que o pastor José Martins pregou, né? A gente até chamou, vamos fazer um culto lá na pizzaria? É, vamos fazer um culto no corpo lá? Não, é, é, é uma piada, estranho, é uma piada, mas, estranho, é isso. Mas, é isso. Estranho, mas isso. É mas isso é verdade, mas é verdade. É porque a gente confunde, é, é, é o que eu disse anteriormente, eu não posso restringir esse ambiente e falar que o meu culto está sendo só dentro da igreja, porque hum. é muito fácil. É, você vem vem. É não, é muito fácil. É, é igual um corinho que a gente canta, é, é, é diante dos anjos cantarei louvores, ó, oh, diante anjo hum. dos anjos, é simples, É fácil. Uhum. Cantar louvores a Deus diante de dois anjos, celestes, serafins e querubins, é ótimo, uhum. é, fací é facílimo cantar louvores. Agora, uhum. diante dos deuses que me cerca, você pega Ananias, Misael e Azarias, Daniel, uhum. diante da cova dos leões, cantar louvores a Deus ali naquela circunstância, é diferente. É. Então, se você, você sai, faz. Sai da... você, você sai do seu, seu ambiente confortável. Então dava Ei. pra fazer um culto na pizzaria, né? <risos> Mas assim, o, o lance da, da pizzaria é é, remete é, àquele texto, né? quer comer, quer mais. Quer, quer be mais, mais justamente é fazer. Fazer ah, tudo pela mais. glória de Deus. Que é assim, Isso. eu acho que o, o nosso desafio também, talvez maior do que em circunstâncias extremas, seja prestar um culto a Deus. Em situações mais corriqueiras, ordinárias, rotineiras. Porque é nesse momento que a gente liga o automático e a gente se esquece. É. A gente vai no automático, é. né? A pessoa fala de um jeito com a gente, a gente responde da mesma Já maneira. Hoje. Né? A gente vive a nossa vida no automático ali, no ordinário. E se esquece. Peraí, aí, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou é. sendo agradável a Deus? Também é muito mais, vamos dizer assim, mais fácil... Você cultuar a Deus quando você está na presença dos seus irmãos, isso, em comunhão. Isso. Agora, quando você está lá na sua casa, no seu uhum. secreto, né, o que, que você está fazendo? Né, por exemplo, você vai acordar todos os dias de manhã e fazer uma oração. Você vai ter esse momento com Deus ali. Mas e quando você vai, para cumprir aquela tabela religiosa, você vai buscar a Deus em formas que não deveria buscar? Né? Talvez uhum. de, de um vídeo, né, que talvez não seja muito certo para você ver. Uhum. Né? Mas você tem certeza que ele está te edificando é, nas suas é. escolhas que você Justamente. faz de entretenimento é, de... o é é Martinho verdade. Lutero ele vai falar o seguinte o sacerdócio cristão ele é tudo eu não, eu, eu não posso separar a minha vida pessoal a minha ó eu, eu sou o Vanderlei evangelista o Vanderlei é, profissional o Vanderlei marido, o Vanderlei pai e o Vanderlei filho o Vanderlei irmão não tem separação é o Vanderlei, servo, sacerdote. É, porque você uma um no escritório, né? um, um, na, um não, na igreja. Não, um não, na... não, não, não. Aí, aí, não aí é performance. Aí é performance. É. Aí eu tô fazendo se uma representação. Não, eu tô atuando, um ator. Isso, né? é um ator, justamente. Em cada ambiente eu, eu, eu, eu, eu, eu entro dentro de um papel. De uma hora a máscara cai. De uma, de uma hora máscara a máscara cai. cai. Aí, aí, é, aí é que é o terrível porque aí que vai entrar o seguinte quando eu perceber que a minha máscara está caindo eu vou criar artifícios para enganar de ludibriar ou seja, um abismo vai sempre chamar outro abismo uhum. se eu perceber que essa máscara está caindo e eu caí em mim mesmo eu falo assim, não, peraí deixa eu dar uma parada deixa eu pensar o que eu acabei de fazer, o que eu já estou vindo fazendo, eu preciso mudar a rota. Eu preciso mudar a rota. Sim. Então eu vou tô numa rota de colisão com a verdade, a verdade vai me desnudar e eu vou sofrer uma decepção. Então eu Isso. preciso acordar para a realidade. Eu estou sendo agradável ao pai, eu recebi o amor, eu, vou falar, eu recebi o amor. Esse amor que eu recebi, ele me leva e me aproxima do pai de verdade. Essa minha aproximação do pai me faz aproximar das pessoas como servo ou isso me dá uma distinção diferente ou eu me escondo, fico no meu cantinho, ninguém me toca porque eu sou melhor do que você, porque eu recebi isso, eu recebi aquilo, eu faço isso, né? Eu fiquei essa semana de jejum, então nós não podemos conversar. Então, senão eu vou perder esse, essa glória, essa não. Tem Isso. Ô, gente, o papo tá bom, a gente vai fazer um intervalo, certo? Já, já a gente volta e retoma aqui a nossa conversa então. Isso tá bom? aí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja.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 De volta aqui com a ignição, certo? É, dando sequência Que nossa conversa, pessoal é, A gente falou sobre Se estamos ou não agradando a Deus Um personagem bíblico Que o Subirá cita que Que agradou muito a Deus, que Deus disse Que uhum. ele era o homem segundo o seu coração Era Davi, né? E no capítulo que o Luciano Subirá deu por título Fascinados por Deus, ele vem dizer isso, né? Para a gente agradar a Deus, a gente precisa ter também essa fascinação, né? esse encantamento com Deus, para que a gente possa né, viver uma vida né, de modo a agradá-lo. Né? Davi não foi perfeito, longe disso, né? Mas ele foi alguém que agradou. Né? Mas a pergunta que, que me ocorre é... Isso está acessível a nós... Ou Davi foi um alguém especial? Davi foi o homem segundo o coração de Deus Mas será que eu posso ser assim? Eu posso ser alguém fascinado por Deus? Se eu posso ser alguém fascinado assim por Deus Ter esse encantamento por Deus Querer viver de modo agradável E agradá-lo de fato Como que eu faço isso? Como que eu me fascino por Deus? Essas são as dúvidas que me ocorreram assim Lendo esse capítulo Eu tenho assim, a minha visão Mas eu jogo aqui na mesa para ouvir vocês o que, que vocês têm a me dizer? Paulo, assim, é, primeira mão. e vou dar até uma, uma resposta que eu acho que é, que é até muito básica. Né? Uhum. É, mas é, tá, eu acho que a questão é básica mesmo. Uhum. Não, não, não, não, eu acho que não tem que ter uhum. um show de, de extravagância para a gente poder conseguir ficar fascinado por Deus. É conhecer a palavra. É, eu vou falar por mim uhum. E coincidentemente ou não Eu comecei a frequentar a EBD E através da Manuela que, Da minha filha que me incentivou Levou uma revistinha para mim Me chamou, vão pai, uhum. vamos comigo para a EBD E eu resolvi vir E quando eu vim tava na, no trimestre sobre Davi uhum. E me recordo até da primeira, da primeira aula Que eu vi lá na classe e tal que ele começou a me chamar a atenção e eu falei assim gente eu vou ler a Bíblia então sim é, essa fascinação essa essa possibilidade da gente ficar fascinado eu acho que vem muito pelo conhecer a palavra e aí alguém vai vai pregar para você na primeira vez né uhum. e aí vai te tá instruindo e aí como se diz o Joás, né? nós precisamos mudar de estação. Você não pode ficar só esperando, sentada, a luz uhum. vindo, e te, tá, te abençoar ali uhum. e aí assim um terror. Ser passivo, é, né? É, é. Não, você tem que também, a partir do momento que você uhum. começa a ter aquela introdução ali, né? Vamos falar tomando leite, né? Uhum. E aí daqui a pouquinho você tem que comer alimento sólido. E aí Sim. você tem que ir avançando. E aí.. Mas para esse avanço vem já começa a fascinação. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar informação, eu comecei a. a aí eu passei a frequentar já com um lápis para poder anotar uhum. alguma coisa, para poder uhum. conferir. Uhum. E aí as coisas vão acontecendo, você vai se fascinando por aquilo ali. Então eu acho que vem muito pelo básico. É, uhum. é, é o beabá mesmo, né? é a palavra. Não tem a minha concepção, não tem outra forma. É um, hum. é um caminho, né? Que a gente vai construindo a cada dia que passa, né? Porque a gente... No, todos nós né, estamos num caminho, né? Um caminho uhum. rumo ao céu. E cada um com a sua cruz, né? A gente sabe que... A cruz do Paulo é grande. Olha o tamanho dele. <risos> é grande. É complicado. Porque a gente precisa compreender, principalmente quem está chegando agora, né? É, nossa... Né, Abraçou a nossa fé. Tem que compreender que o Senhor não quer que a gente que a gente muda, assim, de tudo, de uma hora para é. outra, né? É uma construção diária, né? Então, você vai compreender... Quando você passa a compreender isso, você não entra naquela religiosidade, acreditando que você tem que vir aqui, mudar todo o seu modo de vida, não. Você tem que vir para ele e, ao, aos poucos, ele vai que se mesmo. transformando, tem né? processo. E... Também vai muito que que a gente quer oferecer para ele. Porque a gente tem o, uma ideia, né? Quando a gente está na dor, quando a gente está na luta, que a gente uhum. quer buscar a Deus, uhum. né? Então, vai fazer um, um resumo muito do capítulo 8 também, que vai falar sobre a busca diária, né? E sobre o externa cisterna, né? Uhum. Porque onde é que a gente vai buscar o Senhor quando a gente está na luta e na dor? Você tá buscando o Senhor somente quando você tá na, na dor, na luta. E onde é que você tá buscando? Você tá fazendo barganha com o Senhor, Ele conhece seu coração, uhum. Ele sabe o que, que, né, que você tá querendo através disso, né? Então, por isso que a gente fala que é uma construção diária né? com, com o senhor, né? É na intimidade, porque é muito uhum. de cada um, né? Cada um sabe as suas limitações e o senhor também sabe que foi ele que criou a gente, é, né? Sim. Bom, é, a pergunta né, se, se todos têm acesso a essa fascinação, essa fascinação por, Deus. É, por Deus. Então, o que o Léo falou é verdade. Você tem que ter um começo, um princípio que vai ativar isso. A gente percebe Davi. Davi é fascinado por Deus não é quando ele chegou no trono. O trono, eu diria que seria o ápice de tudo, né? Davi já é fascinado por Deus desde quando ele estava atrás das ovelhas malhadas do pai. É, então, uhum. quando, por exemplo, quando o pai chama Davi, Davi vai visitar seus irmãos no campo de batalha, vê como eles estão, leva alguns presentes para os seus irmãos e leva para o rei e para o comandante... Então quando Davi chega no fronte da guerra e da batalha, Davi vivencia si uma situação que aflora em Davi, o amor por Deus, rapaz, ele não falou é, o rei, ele não falou Israel, não. o nosso Deus está sendo afrontado por esse, esse homem. Uhum. <risos> Ninguém, ninguém fez nada. Quanto tempo vocês estão suportando isso? É tipo, como se Davi dissesse, assim, gente, eu não aguentaria, não, esse tempo vocês estão aguentando. Não, alguém tem que pôr um fim nisso. Ou seja, Davi era um menino ainda. E fascinado. E fascinado por Deus. Então quer dizer, tu tem o um começo, tem um o Quando a gente estava comentando isso aí, aí eu me lembrei de Samuel. Samuel no final da carreira dele como juiz e sacerdote profe, como profeta né e juiz na nação de Israel e que o povo disse para ele que queria um rei Samuel ficou indignado para então Samuel chamou os anciãos do do, do, do, do, do seu convívio da nação inteira aqui ó eu quero que vocês me apresentem uma falta no meu ministério Onde eu errei com vocês aqui Para vocês fazerem o que estão fazendo com Deus Ou seja Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus Mas as bases com que Davi foi é, criado Ou a estrutura com que Davi foi erguido É Samuel cara. Uhum. Um homem que julgou Israel Não, sei, eu, eu não, não me lembro agora o tempo Aliás, Samuel é conhecido desde a infância né? Hum. Quando Ana leva ele para o templo hum. Ele fica com Eli Então todo mundo conhece Samuel há muito tempo O uhum. nascimento ele já é um milagre Justamente, né? já é um milagre Então Samuel coloca isso aqui Me aponta um erro Pode levantar alguém aqui na nação de Israel Se eu fiz alguma coisa, algum conchavo por fora Eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa, ou seja, eu vou fazer qualquer coisa aqui. Então todo mundo olhou para Samuel mas não, não tem nada, esse homem não tem como a gente falar mal. Hum. Não é que Samuel era perfeito. É aquela questão, né, né? O amor a Deus, o amor que eu recebo de Deus, a vocação que eu recebo de Deus, como que eu estou fazendo? É justamente o que nós estamos conversando aqui. Esse amor que eu tenho por Deus me leva a viver uma vida de verdade que eu respeito a Ele e o meu próximo, é justamente o que, que, que Samuel estava falando, e é justamente a questão de Davi, eu sou fascinado por Deus, e esses camaradas, vocês estão suportando esse homem falar, afrontando o Senhor, o Deus dos exércitos, aqui há quanto tempo, e ninguém fez nada? Então, essa fascinação de Davi já vem ó, há muito tempo, então, isso é um caminho, né é conhecendo, Uhum. Então eu conheço, vou conhecendo, vou conhecendo, vou crescendo É o Ozeias, né? Conheçamos e prossigamos Deus. em conhecer Ozeias, Não capítulo tem parada 6, 3. É tesouro, ou seja, é uma fonte é inesgotável, Cristo uhum. É o que Paulo fala São tesouros que estão reservados Só que são tesouros que tem que ser buscado, tem que ser escavado uhum. Mas é como Rosenei disse Isso que Rosenei falou é muito verdade eu me lembro de algo que eu li que diz assim que as pessoas às vezes buscam a mão de Deus, mas não buscam o rosto de Deus. Está dizendo assim, às vezes a pessoa ela busca o favor de Deus, sim, a mão sim, de sim, Deus. Isso seria isso. Mas não busca o rosto de Deus. Isso é. O relacionamento. Ou a presença, né? A presença, né? É tão... o relacionamento com é, Deus. É a gente não quer, a gente quer as bênçãos. Sim, é. Então, quando a gente, no período de dificuldade, a gente precisa né, de uma intervenção é, de Deus, é. né? A gente busca. É, Mas amor, quando a gente né? recebe, a gente recebeu a mão do Senhor, né? é. a gente não quer nem olhar para o rosto dele não. Então assim, a gente acaba não se fascinando, porque é. para fascinar-se com Deus, a gente precisa olhar para o rosto dele. né? É. Então assim, o que você falou, né, para a gente se fascinar por Deus, é através da palavra de Deus, é o argumento soberano. Né? Que ele vem falar justamente, o ele tocou no assunto aqui, né? Que são descobrindo os tesouros de Cristo. Isso, justamente, né? isso. Então, assim, que tesouros são esses, né? Quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a descobrir. É, né? O hum. que, que vocês descobriram na, na trajetória de vocês? Acesso, né? Quem pode uhum. ter acesso a isso? É. Ou é acessível a todo mundo, ou tem os queridinhos do rei, né? Uhum. Os amigos do rei. São só eles, né? Ou todos? Uhum. mas assim, é como o Léo falou e, e, o Léo, ele compartilhou aqui com a gente, aquilo que ele descobriu os tesouros que ele foi descobrindo né é isso. É, eu, eu queria trazer isso para a mesa né, uhum. né? A, a nossa relação com a palavra de Deus e como que nós fomos construindo né como que a gente uhum. foi descobrindo né é, esses tesouros na palavra de Deus e como que isso foi moldando o nosso relacionamento com Deus, se a gente foi Percebendo, Não, eu estou apenas performando aqui Se a gente foi é. construindo um relacionamento com Deus Se a gente passou a procurar a face de Deus E não apenas a mão né? Como que foi assim, a trajetória de vocês? O Léo compartilhou um pouquinho dele aqui é. Quero ouvir primeiro o Vanderlei Depois eu quero Sim. ouvir o Rosinei é. aqui Como que foi? Eu, oh, oh, Como que eu diria? Eu tive as minhas fases né, Na uhum. época da adolescência, juventude Tive as minhas oportunidades Então... Uh, no primeiro momento eu diria que foi por uma questão de hábito e costume Acompanhava os meus pais, acompanhava os meus avós Mas chegou um momento que a gente tem que decidir uhum. Ou eu sigo, eu tomo uma decisão de verdade Ou eu abro mão disso e vou viver uma outra vida Então chegou um momento em que eu fui ouvindo e falei Não, é isso que eu quero para mim E me entreguei eu, aos 14 anos, 14, 13 anos de idade, me parece. Que eu fiz a minha confissão, assim, pública né? e me batizei. Uhum. Então, aí a gente vai conhecendo, vai lendo, vai descobrindo. É, eu me espelhava muito no meu avô. Né? E alguns anciãos da igreja, né? Poxa, quando eu ficar velho, eu quero ser igual ao meu avô. Uhum. Simples, semi-analfabeto. Mas quando você parava para conversar e o que mais me... Atraiu para essa questão de conhecer mais a Deus e buscar os tesouros Era que eram pessoas simples, humildes E por já ter uma certa idade Não tinha aquele preconceito de conversar com um adolescente uhum. De sentar e explicar algumas coisas Então isso me fascinava Como que ele, sendo mais velho do que eu Senta para me ouvir e me explicar isso? Não, eu quero ser como ele Uhum. Então eu ser como ele Quer dizer que eu tenho que buscar uma fonte O porquê que ele é assim Ah, isso é por causa da presença do Espírito Santo Dons do Espírito Santo Alguma coisa assim Você lê a palavra, o Espírito Santo comunica com você ah, Então vamos lá, então vamos por esse caminho Entendeu? Vamos por esse caminho e Pensar que a, Na minha época de adolescência Era bem mais difícil a questão de informação né? uhum. Então era a Bíblia A Bíblia e algumas revistas da escola bico-dominical. Então ah, era isso que a gente tinha acesso. Talvez era o ideal. Né? É, é. É. Então, às vezes, muita informação sem cuidados. Não, não é nem muita informação, é muita possibilidade, né? É, é verdade. De, de buscar é. informação e aí busca é, coisa errada. Busca né? coisa errada. Então, o hum, é, meu. Nossa, meu é, tipo é. assim, eu cheguei a nisso e, e, às vezes, eu paro e penso, gente, eu estou muito aquém daquilo que eu poderia ser e posso ser. Estou muito aquém. Okay. E quando a gente, quando eu, no, no, no, aos meus 53 anos eu olho, paro e penso, gente, quem eu era, quem eu sou. O que é que eu posso ser ainda? Mas isso tem um caminho, né? Eu diria, tem um preço a ser pago, não a religiosidade. Uhum. Porque em algum momento eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Uhum. Como você falou, você fez a sua escolha, né? Fiz a minha escolha né? Eu não sei se é nesse capítulo 7 do livro é Uma coisa eu pedi uhum. E a buscarei Que eu possa estar na casa do Senhor uhum. todos os dias Ou seja, eu pedi Senhor, eu quero estar uhum. Aí ele diria eu lendo, Ok, uhum. eu aceito você estar Aí só que o salmista faz uma coisa né? Que é o meu trabalho Eu vou buscar realizar o que eu pedi Muitas das vezes eu quero mas eu quero que Deus faz pra mim. Uhum. Rosinei, e você, como é que foi assim a, a sua relação com a palavra de Deus? Como que isso moldou aí o seu caráter? Te trouxe mais maturidade? Como que foi? Bom, eu nasci no berço cristão, né? Só que igual o meu dele falou, né? Chega uma época da vida que você tem que tomar suas próprias decisões, Sim, né? Uhum. Você vai observando e fala assim, a minha salvação, meu relacionamento com o Senhor depende unicamente de mim. Né? Então, assim, com o passar dos anos, né? Eu, foi observando, ó, é isso que eu quero, sabe? Eu quero seguir, caminhar com o Senhor, porque não é fácil, né? A gente sabe uhum. que não é fácil. Uhum. Eu vejo muitos jovens que até mesmo jovens da, da igreja que que estavam na minha época de adolescente, tá? Hoje não estão mais, né? Decidiram seguir um outro caminho, né? Uhum. Mas não é fácil, como eu falei, não é fácil. Mas eu sempre preso é para buscar mais o Senhor, né? Porque a gente tem que negar muita coisa, né? Você tem que entender que... seguir, Servir ao Senhor não é fácil... Mas não o que ele, porque ele pode te dar... Simplesmente o fato de você... Estar com Ele, né? Você já, você observa que... Tudo na sua vida muda, né? E não, não é questão assim de olhar para o Senhor e pedir... "O oh, Senhor, me dá isso para mim, não... Mas Ele já te deu o mais precioso, né? Que Ele morreu na cruz para você... E só o fato de você estar acordado... Agora, né? Já é um motivo de você louvar ao Senhor, né? Então, assim... A minha construção, né, da minha fé, do meu relacionamento com, com o Senhor, é, é diário, né. É, eu tento buscar da forma que é acessível pra mim. Como eu digo, digo assim, é, tem gente que passa, sei lá, oito horas ao dia orando. Eu não uhum. Hoje eu não consigo fazer isso, o dia, todos os dias. Mas naquele cinco minutos que eu tenho durante o dia, dez minutos, eu uhum. tento ser de forma sincera, né. Não somente pedir ao Senhor para me dar tal coisa, mas louvar ao Senhor. Ao senhor, obrigado por este dia, né? Então, assim, é uma construção diária, né? Como uhum. eu falei, realmente não é fácil, mas que com certeza vale a pena, sabe? Ser trilhada com o Senhor. Sim, é, é, o, eu, o, caminho, o caminho é muito difícil, né? Mas é o que eu sempre falo e, e até brinco com o pessoal, não é ser melhor do que os outros, né? Não uhum. é, a questão não é essa. Mas ser diferente é muito bom. Uhum. E, a, e quem opta por esse caminho, né, de estar tá seguindo, caminhando com Deus, né, tá, tá, tá trilhando esses caminhos, por mais que seja difícil, mas acaba sendo diferente. E a sociedade uhum. tem que enxergar é. isso na gente. E né? eu é. observo também que, por exemplo, é, a gente tem essa ideia errônea assim, que na nossa vida tudo é sorte. Né? Sorte. Quem que é hum. essa sorte? Hum. Eu, eu particularmente observo na minha vida que graças você ao falou, Senhor, André. tudo é Deus. Eu, eu me ensino essa essa é. sorte. É. É, você reconhecer que o fato de você estar onde você está, é porque o Senhor te colocou ali. Eu fico vendo que algumas pessoas me falam comigo assim, pessoas que abandonaram a fé, e eu observo que falo, nossa, você está num lugar onde que eu nunca imaginei que você estaria, né? Eu sempre falo que é Deus, né? porque pelas minhas forças eu não conseguiria. Claro que né tem um tem um mérito meio sim, mas eu tenho certeza cê, que é do Senhor. Você tem feito uhum. a sua parte para é. poder, né? Uhum. Não, e não é nada em troca. É. Eu não peço nada em troca. Eu nunca pedi o Senhor para estar onde é. eu estou, né? Mas o Senhor, pela honra e glória do Senhor, ele tem me sustentado, né? E creio que com vocês também não deve uhum. deve ser diferente, é, é, né? É interessante quando a gente vai falando assim, a gente vai a essa construção. A gente vai vivendo uma vida, às vezes, a, a coisa que é comum para todas as pessoas e... aquilo não é errado fazer, não é errado falar. Mas quando você vai trilhando um caminho, vai se aproximando do mestre ou da fonte, aquilo não é errado. Eu diria... Eu vou, vou usar o termo, né? Aquilo não é um pecado. Mas você vai criando um vínculo, uma intimidade, uma amizade com o mestre... não te convém. Que não te convém. Uhum. que você prefere, não, mas todo mundo faz, ok, talvez com o todo mundo ele fica tranquilo e ele se sente normal, mas quando eu faço, isso para mim é um impedimento na minha intimidade com o mestre, então eu prefiro abrir mão disso, uhum. né? para seguir a minha estrada. A minha estrada, é o que Paulo fala. O que eu conquistei, eu conquistei no sentido de eu vou edificando a minha fé em cima dos alicerces que eu estou construindo. A base é a mesma, Cristo. O edifício, quem constrói sou eu. O meu edifício, a minha fé, a sua fé, a sua fé, a sua fé. Então, cada edifício é construído segundo o dono que sou eu. Então, as pedras, eu sei quais são as pedras que eu devo colocar, quais são as uhum. pedras que eu devo tirar. É aí que mora a situação, que a gente precisa... Uhum. É, tipo assim, aí entra o próximo, o próximo ponto, né? A, a fonte com que você está buscando o material, que fonte é essa? Uhum. É. É, assim, gente, a gente já está encerrando, mas isso que o Vanderlei está falando <risos> é, envolve, já, a envolve a maturidade. Envolve a maturidade. É, eu quero citar Efésios 4, uhum. que o apóstolo Paulo fala que ele, ele deu à igreja uhum. apóstolos, isso. mestres, uhum. pastores, né? Para que a gente alcance a maturidade, deixe de ser criança, né? Que uhum. é levado de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina que é facilmente manipulado ali por homens astutos e maus, uhum. né? Então o que a gente está falando é de maturidade, né? Quando eu mergulho na palavra de Deus, eu descubro esses tesouros que vão me amadurecer, uhum. que vão me levar à estatura de Cristo. Que esse é o nosso objetivo, né? Então sim, esse é o nosso ignição, e... certo? E... certo? E... Apresentando a você uma boa literatura cristã, e isso. com uma boa conversa, certo? E a gente se vê uma próxima vez, certo? Abraço!